Essa é uma, uma porta, fazer uma demonstração aqui das novas varionicas aí o pessoal que tiver interesse nela entra em contato aí pelo canal esse é o novo modelo então é modelinho novo eu estou gravando com uma, mão, com uma mão segurando ela com o outro é o par. A outra aqui é a mesma coisa. Aí o pessoal que tiver interesse aí entra em contato. a descrição está embaixo aí do vídeo esse é um novo modelo delas que é a essa elas tem a aqui na parte de baixo também tem aonde colocar a câmera aqui ó que aqui é o tampão então é umas varas muito, muito bem arrumadinhas, bem feitinho. Aí pessoal aí, que tiver interesse aí, tem os contatos embaixo aí do vídeo vai entrar em contato. ela fazer um vídeo em curto, é um vídeo mais mesmo para demonstração delas. Aqui vou, ó, os modelos, esse já é o um modelo novo, né? então é. modelo interessante aqui em cima um parafusinho que prende a antena e cada uma delas tem uma baia essa aqui que vai viajar para o nosso amigo aí no estado de São Paulo essa aqui é um pouquinho inclinada ela é pouca coisa ela é inclinada porque senão não é uma passa embaixo da outra quando ela cruza então é uma pouca coisa inclinada e seus amigos aí para não se esquecer deixa dar o like se inscrever no canal e ativar o sininho aí para poder receber as notificações dos próximos vídeos novo. então é muito importante canal possa crescer e nós continuar fazendo mais uns vídeos agora aqui a distância aqui por exemplo você pode trabalhar com ela mais atrás aqui um pouco ou mais na frente aí que você achar preferido uns 5 centímetros aqui ou uns três centímetros aí cada um escolhe o trabalho um pouco mais para frente um pouco mais para trás então tem não há problema se quiser também encostar aqui atrás também, aqui na também não tem problema nenhum também então isso aí vai de cada um uns deixa mais para frente, outros mais para trás mas se quiser encostar também pode encostar uma mão só aqui para gravar se a pessoa quiser encostar ele aqui ó sem problema nenhum também não, problema não, pode encostar, agora se quiser também deixar ele um pouco para frente aqui ó, uma mão só que para abrir e parafusar é complicado. E ó, uma aqui se eu gosto de deixar um pouquinho para frente porque senão fica muito embaixo também. Agora, se quiser deixar embaixo também, nem precisa desse parafuso de cima. Se quiser até tirar ele também, você pode trabalhar com ela só aqui, ó. Não tem problema nenhum também. Então, ah, por exemplo, o parafuso que é mais para um enfeite. Então, a... Meus amigos, não esquecer de se inscrever no canal Dar uma força aí pro canal poder crescer E nós já vamos encerrar esse vídeo aí, porque ele é um vídeo curto Então, vamos... Logo nós vamos fazer mais outros vídeos aí também e um bom dia Maurício Mococa e um Feliz Natal para todo mundo e um próspero Ano Novo Que Deus abençoe a todos Uma boa tarde a todos Maurício Mococa Essas são as novas Variônicas Então eu, eu Lembrar os amigos aí que eu seguinte, essas Variônicas elas... elas estão disponíveis já Já estão prontas já para viajar